E aí clã Sheldon, aqui hoje a gente está voltando com Lost Ruins Metroidvania para PC Sensacional, Muito sur uma surpresa este ano né? E vamos continuar nossa gameplayzinha, bem corrida Certo, o último episódio a gente fez pelo submundo aqui E então, uma bruxa E foi isso, <risos> a gente pegou um item aqui Agora a gente pode até andar em, em ácido, né? nós pegamos diários aqui, acho que tem um corta-caminho. Um nós estamos usando a machadinha, que é muito boa. Vou usar o aqui, não me Isso aqui abre uma passagem e a gente vai pegar um escudo sensacional. Exatamente isso. Esse escudo aqui, ó, a gente tá usando uma build de escudo e machado. Esse escudo é absolutamente apelão. Por quê? Ah, eu esqueci de falar é porquê, né? Não é, porque. é porque após você bloquear, se você bater, você tem um segundo. Tá muito alto o áudio, vou ter que baixar um pouquinho. O único defeito desse jogo é o áudio muito alto, que ele não salva as suas configurações. Bom é, a gente tá tentando fazer o final bom, então não estamos tá pegando nenhum baú né? até o final. Até chegar a um determinado ponto a gente vai pegar nenhum baú. Então, eu, o escudo ele permite que você. Um franguinho? Ah, não, não, não, não, não Às vezes acontece isso tudo Isso acontece com... Do... do franguinho escorregar pra fora da tela Vamos comer um frango Não deu muito HP não, viu? Tem uma cenoura também Nessa área aqui tem essas abelhas Que elas são um inferno como recupera hp é muito muito útil essa área que a gente entrou os inimigos são mais pesados viu então, muito cuidado então, que o, o Boris o Boris é, ele faz vendas de dinamite e poções mas se você concluiu a venda com ele, você pode armar a ponte, ele vai atravessar e vai botar pra você A gente pega um item que agora os preços ficam mais baratos. save. Aqui tem uma área secreta, não sei se a gente está fazendo. Vamos, poder, vamos fazer o que, que tem aqui. É um baú, então melhor não mexer com isso não. Nem tentar pegar a flecha, porque se abrir o baú, o final é ruim. Se abrir o baú nesse momento, o final é ruim. esperar aí que a abelha não viu a gente. Vem, vem abrir. foi um sucesso, deu tudo certo, acho que aqui a gente encontra a primeira arqueira inseto essas arqueiras, elas são um inferno a festa é envenenada a gente encontra a diabinha de novo, que ela vai pedir para gente <risos> para a gente arranjar para ela uns frangos, ela quer seis frangos vai comer todo o frango teleporte a gente não vai mexer nisso não vamos cumprir essa missão Talvez aí Olá oh, oh Olá oh. oh, essas flechas a vida para os itens um frango só com menos franguinhos parece frangos que tá estão dando menos hp depois do update com toda certeza está dando menos hp Está bem menos apelão não, ela não consegue atirar tão baixo Hum. a gente caiu no mesmo lugar No mesmo lugar perigo É perigosíssimo Esse slime azul vamos comer um fraco, a gente está muito abusado, muito abusado. Agora deu tudo mais ou menos certo. A gente só tem que voltar lá e derrotar a arqueira, com algum custo. Por sorte, a passarinha saiu. Andando, hein? Fazemos uma aí. Comi uma sopa sem querer. E tem um puzzle interessante. Se você derrubar a Vigorna pra esquerda, você abre a porta pra baixo, que tem uma área secreta. Não é bem secreta. Não, Não é. Não é bem secreta. Se derrubar para direito, você abre o caminho normal. Então tem que ter cuidado para o laser não atirar em nós mesmos. É para bom salvar. A gente não tem dinheiro pra nada, estamos pobres no máximo Essa plantinha ela não é difícil Sempre com muita cautela, isolando os inimigos, senão é a coisa complica muito, muito rápido. Lutando com as insetos arqueiras, é só assim mesmo, não tenho dito. E a gente já vai para o chefe da área. Salvar o jogo é bem abundante de saves. Não, a gente está com um pouco HP para enfrentar essa chefe tá meio enjoada. Vamos lá enfrentar essa Monster Girl. Quem curtiu Momodora vai curtir esse jogo com toda certeza? Esse bicho ele é totalmente irracional na né? de Nem conversar com ele. Ainda bem com o escudo. Continuar pelão. Que... me recuperar, agora se afasta que é a segunda fase dela. Ó. Enquanto é fácil, ó, dá para jogar com uma com única mão? Ou pra não dar, esqueci desse detalhe. Se afasta dela quando ela tirar para cima Exige aí paciência ter cuidado para não ser envenenado E ela tem essa, essa coisa de... peraí aí, espera aí Primeiro um presunto, dois presuntos, uma maçã. Uma pomada para cara curar O segramento. Ah, ela tem que sair, subir. Não dá pra chegar perto dela. Tem que cortar as teias que é assim como é que protege e É só ter calma, coisa que a gente não tem, não tem. Essa descida dela é terrível. Ela pode te envenenar. Mas é basicamente ficar segurando escudo o tempo todo sem se aproximar muito. E a hora que ela subir, tem que cortar as teias com rapidez. Vou só dá um dano na teia, mas. E depois ela desce. Ela envenenou a gente. Então a gente vai tomar um antigo. E.. Mais um rabanete. Estamos indo bem, dá para evitar as flechas aéreas dela aqui nesse ponto. Falta tá tão pouco. Perfeito! Derrotado a nhanha. Menina Araquimídia. E aqui eu acho que a gente já vai chegar no ponto onde você inicializa, inicializa não, você garante o um final bom. Vamos lá. Essa menina caída, com certeza tem algo importante. Ela, ela lembra um pouco a falecida. A gente encontra a elfa que está surpresa com a nossa, nossa evolução. A que tem, tem nos ajudado aí com o Boris. E aí a gente encontra essa menina, que é a que falou para não abrir nenhum baú. Vamos falar com ela. Você prevaleceu contra a tentação das trevas marinhas. Suplico para se tere si neste porto seguro. Bom, o que importa... É, espada sagrada é este item necessário para concluir o jogo da forma boa. É, é possível fazer o final ruim com, mesmo com item bom? É, é possível. Então, é isso aí. A gente vai falar com ela agora. É uma área absurdamente difícil. Você pode retornar e pegar todos os baús que e quando voltar nela de novo ela vai te abordar E você vai ter que enfrentá-la Ou você pode avançar um pouco, pegar o teleporte Mais pra frente Voltar, explorar a área né, Explorar as áreas, abrir os baús E aí não passar por ela de novo Aí você não precisa matar ela Não sei se isso dá algum ativo, provavelmente sim É assim então pessoal, tá aí o... O bombador... <risos> Lost Ruins um Joguinho sensacional aí, coreano Feito e não um... parece que é um projeto de kickstart, ficou muito bom, muito bom. Pena que é curto, mas ao mesmo tempo não é, porque é bem difícil pegar as manhas no começo. Gostaram do vídeo? Deixa o um like, se inscreva no canal, em nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um jogo indie bastante obscuro, vou comentar. A gente agora tem o Discord, né? a gente, agora dois anos, né? a gente tem um servidor Discord, o link está na descrição e a partir dessas, das quintas-feiras a gente está fazendo. Live no Twitch. Você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o um comentário pra gente, a gente gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim: até o próximo vídeo. Viva a amizade!